Olha, agora que a gente tá chegando bem perto do fim do jogo, eu acho que isso é uma oportunidade perfeita uh, para eu falar de alguma coisa que acho que vale a pena falar. Que tipo, esse jogo, eu acho que muitas pessoas podem dizer, oh, isso é uma nova forma de gameplay do Sonic, a gente finalmente saiu da era Boost, é um tipo de gameplay diferente, mas... Fundamentalmente não é. Tipo... Eles alteraram a forma do, de que o Sonic controla, mas tipo, isso é mais em termos de valores, etc. Porque tipo... Estamos aqui com o Sonic, ele pode pular, ele tem um pulo duplo, ele pode dar pisada, ele tem o um home attack pra atacar inimigos, ele tem um boost. Tem um drop test que não tem uh, super propósito no jogo em si, mas, tipo, isso não é fundamentalmente diferente do que a gente encontrou nos, tipo, Sonic Unleashed, Generations, etc. É só, tipo, mais uma alteração de valores de movimento do que qualquer outra coisa. O que realmente muda aqui, oh yeah, tipo, a adição de combate é uma mudança... É fundamental, isso deve ser mencionado com a capacidade de você dizer aí ah, etc. Uh, mas, pois é, continuando sobre o que eu estava dizendo, que é, isso isso não é muito diferente do gameplay que a gente já teve nessas últimas décadas. A mudança maior em termos do level design. Do open world, porque tipo, simplesmente jogando isso aqui, isso isso é simplesmente game oh. gameplay estilo Generations, Forces, Unleashed, Colors, é, é a mesma coisa, é o mesmo DNA, não uma mudança como de uh, Sonic Generations para Sonic Lost World, por exemplo, Sonic Lost World definitivamente foi uma mudança fundamental no gameplay, tanto na versão uh, HD quanto na versão de 3DS. Então, yeah, se alguém ficar uh, falando de eras e qualificar a era atual como era boost e quiser colocar, ah, uma era pós boost, uma era. Open World ou uma era pós-moderna, a gente. A gente não está lá. A gente definitivamente continua no mesmo lugar. A não ser que. Tipo, no próximo jogo haja mudanças mais fundamentais. Quer dizer, a gente sabe porque não teve mudanças mais fundamentais. Ué, pera. Canhão? De Sonic Heroes? Eu perdi um anel vermelho ali atrás. Bom, paciência. Eu. Eventualmente encontro. Peraí! Uh, skate? Eu absolutamente não estava preparado para um skate, mas... Ok, tudo bem. Tá aqui. Pera, eu não peguei. Anéis suficiente. Uou! Isso foi muito diferente do que eu esperava. Um... Yeah, eu tenho que me preocupar aqui em pegar anéis realmente. Mas, tipo, dá para perceber aqui, simplesmente jogando, que literalmente... Tem código reutilizado Da maioria dos jogos E pra falar a verdade Isso é uma coisa que é boa Sobre esse jogo O fato de ter tanto código reutilizado uh, Em certos aspectos Porque isso Isso é tempo que acabou sendo gasto Em coisas uh, Mais significativas Do que uh, simplesmente tentar reinventar a roda em certos momentos. Tipo, esse é um código de generations ali pro skate do Sonic e eles utilizaram ali só para aquele segmento, não precisaram ficar sofrendo para reimplementar aquilo, a não ser que eles, tipo, realmente tenham sofrido para reimplementar aquilo, Eu Acredito que não mas Ah, da hora que, tipo, tem uma um segmento dessa música que é literalmente igual a um segmento Primeira fase do Avatar Forças eu, eu não sei, eu não sei se isso foi, tipo, uh, algo intencional ou simplesmente, tipo, os compositores já estão perdendo criatividade. Não! Ah, por que eu fiz isso mais uma vez? Eu não sei. Mas é, tipo, os skate aqui tem físicas boas. Simplesmente tem físicas realmente boas. Um, e yeah, é, isso foi... Bom, pelo menos eu consegui 100, 130 anéis, isso é uma melhoria. E isso aqui foi quase. Oh, uau! Por 56 centissegundos aquilo não foi um Rank S. Bom, tudo bem. Agora, dessa vez eu acho que eu consigo ir conseguindo o último anel que faltou também. Tipo... E yeah, é mais... Olha, honestamente, eu não reclamaria se a SEGA decidisse, tipo, uh, fazer um jogo mais tradicional, Wow, uh, ali, eu, eu simplesmente apertei o botão duas vezes, porque meio que teve um lag até o Sonic responder ali, mas tudo bem. Se a saga simplesmente decidisse fazer um jogo mais tradicional, estilo boost, mas com esses controles, seria legal e funcionaria muito bem. Eu não sei como seria recebido exatamente por todos, mas eu acho que é algo que vale a pena ser explorado. Especialmente se tipo, o gameplay não for tão automático como alguma coisa é, é aqui, porque tipo o... O jogo definitivamente tem a capacidade de suportar gameplay mais robusto. Tipo, essa engine aqui está sendo utilizada com esses valores uh, de gameplay por Sonic. Isso, isso é bom. Isso é genuinamente realmente bom e satisfatório e de qualidade. Então, é, eu, eu não sei, só o futuro realmente dirá o que será feito com isso. Mas, é, eu tô desacelerando um pouquinho aqui porque eu tenho que... Pera aí um momento! De, de novo! Aconteceu de novo. Ai, ai, deixa eu reiniciar desde começo. É tão fácil! É tão fácil você não reagir ali. Tipo, ah... Tudo bem, tanto faz. Isso aqui, a propósito, é level design reutilizado daquela fase. Yeah, oh, Deus. Ah, sim, daquela fase. A fase favorita de todos, de Sonic Adventure 2. Metal Harbor. Era isso o que eu estava tentando falar. tipo uh, Pode ser que isso aqui seja simplesmente... Eu errei simplesmente eu errei não perdi eu perdi tempo demais eu ainda preciso do meu Rank S e yeah, é isso aqui é bem disfarçado mas deu para perceber ali o segmento de Metal Harbor aquela subida ali uh, e yeah, é nos comentários que na quarta ilha a maioria das fases tem level design original mas bom aqui a gente já tem um exemplo disso não ser completamente verdade aqui e é, eu não fiz aquilo da maneira mais otimizada possivelmente imaginável mas é deu certo mesmo assim agora o ideal seria e é simplesmente uso turbo ali e nem se preocupem da pisada porque assim funciona melhor ok agora eu só tenho que tipo não errar completamente ali que tipo aquilo me condicionou a simplesmente seguir em frente e pegar a mola e seguir em frente e pegar a mola. Tipo, o jogo repetiu uh, aquele segmento diversas vezes. E, ah, yeah, não, sem dúvida alguma, o jogo conseguiu me treinar ali. Só que na, era, na hora que era pra eu pular e evitar isso, yeah, eu completamente acabei fracassando. Ok, eu acho que é... Yeah, é aqui. É aqui, eu pulo. E, então... Tá tudo certo e a gente pode seguir em frente, rapaziada. Uau, minha nossa, será que isso aqui foi reutilizado? <risos> uh, eu não sei se isso acaba sendo mais rápido ou não, mas... Eu acho que isso foi mais devagar do que se eu simplesmente... Tivesse seguido normalmente, mas eu acho que eu joguei de uma maneira otimizada o suficiente pra isso... Se qualificar como um Rank S e sim, definitivamente. É uma fase do ciberespaço que demorou 10 minutos inteiro. Tá aí algo que me deixa relativamente satisfeito. Um, e yeah, é eu tenho que dar um jeito ainda de tipo explorar e pegar mais itens demóricos da Sage, porque é algo importante, certamente. Eu acho que ainda falta bastante, mas... Vale pelo menos eu dar uma explorada em volta de onde tem um ícone da Sage e por onde a gente consegue alguma fase, porque geralmente são nesses pontos que a gente acaba encontrando uh, um desses pontos que simplesmente dá um monte de uh, itens basicamente de graça pra gente. Eu não sei se isso é só um padrão super certo e estabelecido, mas. Meio que parece uma regra aqui. Onde ela está, está ali. Uh, ok. Quase passei direto, mas felizmente não. Você foi por Eggman, certo? Sim. escopo das minhas capacidades foi vastamente modificado quando eu integrar com o Cyberspace, mas ele é meu Oh, eu escolhi esse cenário com a maior probabilidade de sobrevivência. Isso é tudo. Ah, não. O Eggman simplesmente tem o absoluto talento de criar uh, inteligências artificiais que, invariavelmente, iriam acabar. Ah, uh, dá pra eu me teleportar? Peraí, deixa eu ver. E yeah, eu acho que isso aqui é o teleporte mais conveniente. E deu uma fase. Ahn. Uh... Que invariavelmente vão indo contra, contra ele, mas sem dúvida alguma, de todas as criações do Eggman, a Seja acabou sendo a mais simpática de todas. Tipo, meio que impressionante que mesmo depois do uh, Metal Sonic em Sonic Heroes, ele, sei lá, ele decidiu colocar mais personalidade nas inteligências artificiais dele, ao invés de tipo... Uh, não remover completamente. Tipo, o Eggman deletou totalmente a personalidade do Metal Sonic depois de Sonic Heroes. Eu imaginei que, tipo, ele não deveria fazer algo como Orbot Cubot ou a Sage depois disso, mas. Eu acho ele, ele, ele simplesmente não quer ficar solitário e, tipo, ser completamente cercados por robôs que não falam ou expressam sentimentos, uh, provavelmente iria fazer o Eggman acabar enlouquecendo de tédio. E, então, existe uma maneira de quebrar o tédio uh, que o Eggman favorece, mas tipo, ele provavelmente precisa de tempo, etc., antes de tentar fazer, aplicar seu novo plano megalomaníaco de enfrentar o Sonic, então acho que ele criou robôs com personalidade justamente para isso. E eu não sei exatamente que o jogo que queria que eu fosse... Quer saber? Deixa eu ir por aqui. Ok. Ah, é por aqui que o jogo quer que a gente vá. Caso você esteja confuso do porquê eu não sei simplesmente seguir em frente Uh, continuando com o que eu tava tentando fazer a resposta é porque tipo aí eu podia perder um anel vermelho e eu já perdi um anel vermelho ali eu não sei como ou porque eu só sei que aconteceu olha esse bang jump ali só serve para fazer para a gente perder tempo mais do que qualquer outra coisa mas tudo bem eu não vou reclamar demais e é o que eu só preciso dos anéis vermelhos e tudo, etc. Mas, tipo, nem sei como que eu acabei ignorando aquele anel vermelho lá. Eu, eu estou confuso. Eu estou realmente confuso. Mas também eu não estava prestando completa atenção no que eu estava fazendo. Então, yeah. Só que. Só que está me dando memórias de Radical Highway o tempo inteiro, também, a propósito. Não sei se realmente é ou não. Mas. Pera aí, tipo, essa parte aqui na verdade não tá me lembrando de Radical Highway. Isso tá me lembrando de uma parte específica da Seaside Hill de Sonic Generations. Se realmente é isso ou é simplesmente uma parte similar. Aí eu não sei. Porque, tipo, o jogo disfarça bem esse tipo de coisa. E só fica óbvio em certos segmentos. Oh, tá ali o Anel Vermelho. É simplesmente seguir pelo. Caminho mais ordinário possivelmente imaginável aqui. Ah, com licença. Caminho mais ordinário possivelmente imaginável. E é, isso aqui só reforça esse segmento inteiro. Isso aqui me lembra mais de Seaside Hill. Ah, pode ser uma mistura dos dois. Pode ser uma mistura dos dois. Pode ser simplesmente falta de criatividade pelas inerentes limitações desse tipo de gameplay. Pode ser muitas coisas. Mas, tudo bem, eu não vou questionar. Somente resetarei. Porque, e yeah, isso certamente não foi... Peraí, o quê? Sério? Tá bom, né? Eu não vou reclamar. Eu vou simplesmente seguir em frente e me teleportar pro próximo ponto de interesse. Mas é, não, pra falar a verdade, eu venho dizendo um monte de vezes, ah, Sonic Team vai continuar com isso, e etc, já teve as coisas que o povo da Sega disse, blá blá blá, blá blá mas tipo, o ideal seria fazer um Sonic 2D uh, com a equipe do Sonic Mania, isso seria o ideal, oh qual é? Gente, gente, vocês só estão sendo uma enrolação absoluta aqui nesse instante. Oh, tem mais um. Vocês estão sendo uma Quer saber? Eu vou... Sai fora. Não tô afim de lutar contra vocês. Eu só quero, tipo, uh, ativar esse negócio aqui. Yes, perfeito. Então, falar com a Sage, porque ela tem coisas para falar. Looks like Tails was right. The ruins were tech the ancients used to upload thoughts into cyberspace, but not their bodies. Correct. They desired to archive all their achievements, creations, and knowledge. If they couldn't pass it between their own people, they could pass it on to those who inherited this world from them. This way they could pass on not only technical knowledge, but their cognizance and intentions as well. So it's basically a big old backup hard drive for everything about them é muito Ok, tirando a parte que, obviamente, as ilhas digitalizaram o Sonic, o Tails e o Knuckles, o que é meio que uma inconsistência esquisita, a não ser que, tipo, não seja uma inconsistência esquisita, eu tenha perdido algum detalhe. Mas, hey, estou só conjecturando quando eu não estou com todas as informações disponíveis bom qual, que, que, peraí, deixa eu ver tem um ícone e yeah, até um ícone da seja aqui em cima mas tipo tem um ícone que eu vou liberar alguma coisa ali portanto ali não é um lugar super interessante ao contrário daqui onde eu possivelmente posso falar com ela e yeah, já deu para perceber que ela vai desbloquear bastante coisa aos poucos só não sei. Espera um momento. Eu acho que é mais rápido eu pegar esse corrimão Não! Sim, para falar a verdade. Eu estava interessado naquela torre ali, mas aquele inter interesse não era tão grande assim. superior é... é tão surpreendente assim? Tipo, isso só é a terceira... Quarta raça alienígena com a qual o Sonic teve contato? Bom, o okay, Chaos ainda sobreviveu. Ele foi o último sobrevivente. Isso deve contar para alguma coisa. Espera, ele conta como sobrevivendo. Sonic Adventure não deixou isso muito claro. E Sonic Battle, menos ainda. Mas, enfim, tipo... Ok, uh, em se contar alienígenas e Sonic, tem os Black Arms, tem os Wisps. Eu acho que o Dodomb é um alienígena. Tipo, segundo o Eggman, ele tem seu próprio planeta. Então, yeah, isso seria a quarta uh, raça alienígena uh, que o Sonic teria. Então, ah, quer saber, eu acho que o Sonic teve uma surpresa apropriada. Ele simplesmente pensou... Uau! Wow, aliens! Yeah. É uma resposta adequada quando ele já guerreou contra alienígenas antes. Mas... Ah, yeah, não! Essa... Essa ilha aqui tem... Parece que tem mais fases de espaço do que as outras. Eu não tenho certeza se realmente tem. Porque, tipo, eu fiz as coisas de uma maneira muito mais passada nas outras ilhas. Então, isso pode ter causado uma ilusão, mas é é, é, é é o que eu tenho a dizer sobre isso. Eu só espero que eu não chegue no ponto onde eu tenha que ativar um ponto da e não tenha itens suficientes, aí tenha que sair caçando. Oh, um, ok, eu não sei porque eu não consegui subir ali adequadamente, mas essa música é vagamente um remix. Uh, não sei se é proposital ou não uh, da música da Chemical Plant do Sonic Forces. Eu acho? Eu posso estar interpretando completamente errado. Propósito, isso, isso aqui simplesmente é... Oh, uau! Só que realmente não se deu bem com aquele segmento ali, não é? O que, que houve? Eu não sei. Eu acho que eu acabei atingindo um projétil por acidente. Uh, e yeah, Isso aqui é simplesmente... Chemical Plant com o level design de Chemical Plant. Eu posso... Ah, eu tô indignado com o fato de eu ter... caído, olha isso, uh, Com o design de Chemical Plant, eu especificamente quero... mencionar que é o design do Sonic Generations. É claro, novamente, alterado aqui, só pra... tipo... É, é aquele meme do... Ah, copia, mas não deixa óbvio. Continuando a parte que isso aqui ficou, óbvio Mas tudo bem E eu tô simplesmente seguindo aí por uma direção Mas é uma direção que tá fazendo eu perder a maior... que Eu estou genuinamente chocado que eu simplesmente caí Daquele jeito em cima do anel vermelho Mas tudo bem, eu não vou pensar muito nisso Eu simplesmente seguir em frente e peguei... Pegarei... O próximo anel vermelho com facilidade. Ah, peraí. Uh. Bom, sim, peguei com facilidade. Não exatamente o tipo de facilidade que eu imaginava, mas sim. E. Oh, ok, só falta pegar os dois anéis e 1 um minuto e 30. Yeah, eu acho que eu consigo poupar 20 segundos ali de boa, mas. Yeah. A coisa principal aqui é que os anéis iranianos provavelmente estão no caminho principal, mas é só se acessar aqui, aqui embaixo. Então, pois é, deu Ok é Exatamente o que eu imaginava Tipo, não é exatamente no caminho principal uh, Que o jogo coloca Os anéis vermelhos É, é um pouquinho inconsistente Pera um, deixa eu dar uma olhada yeah? Ok, já encontrei, maravilha Agora eu só preciso dar um jeito de encontrar o um modo mais otimizado De chegar no fim da fase Que... Aquele, aquele anel vermelho me distraiu. Ele simplesmente me distraiu completamente ali. Yeah, eu acho que nessa tentativa eu não vou conseguir ir rápido o suficiente pela natureza dos acontecimentos aqui. mas Olha, eu já sei que eu elogiei isso aqui no passado, mas oh, qual é? O jeito que se você segurar a pisada você dá um pulão mais alto depois é realmente uma das melhores. Decisões que eles fizeram para esse jogo em termos de controles. Tipo, demorou mais de uma década para realmente refinar esse tipo de controle, mas eles finalmente chegaram. Ok, yeah, isso não foi, não foi tão rápido como eu desejaria, mas chegou perto. Então, hey, essa próxima tentativa agora deve ser o suficiente para o Rank S com facilidade com faci... uau, não sei porque demorou tanto ali mas yeah a gente já teve... oh, isso foi péssimo uh, tirando o assunto de Sonic e começando a mudar o assunto pra Pokémon tipo uau, as coisas que eu tô vendo sobre Scarlet e Violet são tipo impressionantes de se ver eu, eu acho que oficialmente uh, Pokémon começou a tomar o lugar de baixa qualidade do Sonic eu acho que isso aconteceu eu tinha esquecido completamente que você podia rolar até falar nos comentários você pode apertar para baixo para rolar Nesse jogo. Olha, olha pra isso. Ok, não dá tão certo. Não dá tão... Seria melhor se eu não tivesse rolado. Mas é isso. É algo que você pode fazer. Eles não ligaram as físicas uh, nessas fases. Uh, a intenção foi boa, mas... Yeah, não deu tão certo assim. Mas yeah, eu acho que simplesmente seguir por esse caminho. Deve ser o suficiente pra gente... Aquele rápido o suficiente. É, pulo cego. Eu estou indignado com o fato de... E eu não devia ter feito aquele pulo cego. Aquele pulo cego foi um erro terrível, mas, sei lá, talvez... Se eu uh, for rápido o suficiente, eu consiga fazer isso funcionar melhor. Ah, uh, estamos quase lá. A gente está na parte final da fase. Oh, é mais um loop. Segundos. Ah! <risos> Questão de menos de um segundo. Oh, qual é? Pensei que eu tivesse pulado antes de utilizar o turbo no mas não. Continuo a propósito, tendo que conscientemente dizer Turbo ali. Seria uma... melhor se eu tivesse utilizado o oh, Homem-Ataque ali, mas. Ah, tanto faz! Tanto faz. Mas, ok, essa parte aqui, ela meio que quebra com uma facilidade, é, é esquisito. É esquisito como aquela parte funciona com os controles desse jogo, mas... Yeah. Bom, yeah, Deixa que ela não caia no caminho de baixo, por ser um. Eu acho que dava pra eu ter dado uma cortada de caminho violenta ali também a propósito, mas eu não tenho certeza. Beleza. Yeah, eu acho que só faltou a ousadia para eu realmente ter feito aquilo. Mas é yeah, agora nós temos um caminho muito mais direto e mais são e mais rápido. E yeah, sim, definitivamente mais direto, mais são e mais rápido. Mas yeah, não dá para fazer umas coisas extremamente divertidas nessa parte 2D com... O. Turbo no ar. Tipo. A mesma. Você também podia fazer no Generations, mas especificamente do jeito que funciona nesse jogo é. Hum. Simplesmente. Beijo do chefe. É uma maneira de se referir a isso aqui. Mas é não. Eu acredito que o tempo ideal para o próximo jogo do Sonic é simplesmente mais 5 anos. Aí é tempo suficiente, eu acho que eles não vão ficar uh, perdendo tempo e recursos tentando descobrir o que fazer, então... É, eu não sei, eu não deveria achar nada. Basicamente, em termos de Sonic, você nunca deve achar nada. Peraí, será que eu já posso... Oh, eu absolutamente posso me teleportar aqui... É... quebra de sequência? Sim, com certeza isso aqui é uma quebra de sequência de um tipo, mas... <risos> Olha, se o jogo permite que a gente faça, eu absolutamente aceito. Oh, só uma chave? É, meio decepcionante, mas tá tudo bem. E yeah, Imediatamente seguindo para a próxima fase dessa categoria. Mas enfim, o motivo de eu estar pensando em Scarlet Violet é que eu já vi pessoas comentando que tipo, basicamente tudo ali é lagado, que você aperta o botão aí demora um segundo para ação correspondente acontecer. Isso me lembra como os menus funcionam uh, nesse jogo. É sabe que tipo é menos mal isso aqui é tão gritantemente Radical Highway Ok, não tinha nada ali eu... É. Bom, eu tratei isso demais como Radical Highway um, yeah, É o mesmo problema dos menus desse jogo Exceto que a Game Freak com, basicamente aplicou aquilo em tudo O que, tipo, pelo que eu... qual é? Eu que eu escutei, simplesmente jogar aquele jogo é desagradável de uma maneira inerente. Eu já vi muitas pessoas comparando com Cyberpunk 2077, o que é um negócio impressionante, sem dúvida alguma, mas é, eu tô. Eu tava basicamente esperando que isso finalmente seria. O jogo de pokémon que teria notas críticas realmente ruins. Uh, e finalmente a fazer eles pensar... Oh não, a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. A nossa... a franquia mais valiosa do mundo inteiro. A gente não pode perder esse valor. E etc... Não... Não, tá... Tá tendo notas melhores do que Sonic Frontiers. O que é puramente, absolutamente retardado, mas tudo bem. Eu não vou me preocupar excessivamente com isso. E aí, nesse conversa, eu tô falando como se eu me preocupasse, mas tudo bem. Ou oh, será que eu peguei um anel vermelho ali? Eu não sei, mas eu certamente peguei. Alguma coisa... Ok, eu acho que eu já tenho anexos suficientes para fazer tudo dar certo aqui também, mas, tipo, aparentemente não tem nem Victory Road, nem nada, e não tem uh, salas específicas para cada um dos membros da Elite Four, e não tem edifícios? Nos quais você pode jogar, tipo, regressão absoluta. Se você quiser desligar animações, não consegue. Isso, pra falar a verdade, de não poder desligar animações, é absolutamente uma das coisas mais ofensivas que eu já vi na minha vida. Mas... Uh, ah, yeah, pelo menos isso... É, comentário um pouco mais contemporâneo do que costuma ter nos meus vídeos, com um atraso de no mínimo duas semanas, que costuma ter. Pera aí! Oh, eu acho que deve ter tá aqui o anel vermelho que eu perdi, não é? Yeah, provavelmente. Uh, só o Sonic Frontiers mesmo que. Oh, não, não, aquele não era o anel vermelho que eu tinha perdido. Só o Sonic Frontiers mesmo que tá tipo sendo um let's play contemporâneo. Eu acho que o Sonic Origins também é fiz logo que foi lançado porque tipo, olha, simplesmente Sonic é a emergência. <risos> é simplesmente essa a realidade, mas tipo uma comparação interessante aqui. É assim que eu terminar Sonic Frontiers, vai ser logo logo a gente vai voltar com arena do Kirby Triple Deluxe, ainda vai ter vídeos onde eu vou estar tá fazendo conjecturas sobre a qualidade do Sonic Frontiers, e vai ser hilário ter esses episódios serem lançados após o Let's Play de Sonic Frontiers. <risos> Especialmente considerando que naqueles episódios eu estava pensando Oh, o Sonic Frontiers vai ser lançado dia 18 de novembro. Não sei de onde eu tirei aquela data, mas essa era a data que eu pensava... E o jogo lançou 10 dias antes. <risos> ah. Da hora que, tipo, só uma parcela da população vai escutar o que eu tô dizendo agora e vai ficar tão confuso quando é, escutar o equivalente em Kirby Triple Deluxe. Ou não sei, tipo, não tem tanta gente assistindo assim Kirby Triple Deluxe, porque eu tô meio que passando por... Uh, conteúdo uh, redundante nele, que é simplesmente natureza de fazer 100% em jogos do Kirby então, é... é o que eu tenho a dizer sobre isso simplesmente, é... ok, então nós temos mais uma... como raios eu errei como raios eu errei 2 a vingança da miopia ok o que eu preciso fazer aqui eu apertei o botão. E o jogo disse não. O que, que eu preciso... O que, que eu tenho que fazer? Mas, por... Por quê? Por que não o anel vermelho? Ok. Simplesmente... Ahn? E... Eu, eu vou simplesmente ficar repetindo isso aqui até... Eu conseguir. Yeah. Eu... eu não entendo. Eu não entendo o que o jogo quer que eu faça. Mas isso deu certo, apesar de tudo. Então tá bom. Eu vou qualificar isso como uma vitória. E eu não vou. Oh, eu acho que acabei indo num lugar completamente errado. Ali isso vai fazer eu, per eu perder um anel vermelho. Só que. Mas hein? Quer saber? Deu certo. Por. Algum milagre. Ok, isso aqui é certamente uma fase que depende de você reagir bem rápido. Oh, isso foi curto. Isso foi tão curto. Eu perdi o segundo anel vermelho a propósito. Não sei como, mas tudo bem. Termine com 15 anéis. Um, por que eu não terminei com 15 anéis? Sinto que eu peguei o suficiente. Oh, agora deu certo. Por que deu certo dessa vez e não tinha dado múltiplas vezes na outra vez? Eu não sei. Não sei. Prefiro não questionar. Oh. É, era somente isso. Foi por causa daquilo que eu não consegui o Rank S ali. Ok, tudo bem. Tanto faz. Bom, isso não tem nada a ver com o Rank S, mas tudo bem. Um, isso aqui... É realmente fácil de conseguir ranquear essa, é só questão de executar corretamente. Ah, pensando bem, é realmente injusto dizer que é fácil assim. Tipo, ok, se eu pular, ok. Primeiro você faz isso, dá um boost aqui. Yeah. Hum, eu podia ter poupado um segundo inteiro ali se eu tivesse feito o Home Attack, mas tipo... Não era a coisa mais natural do mundo de se fazer e... Oh, já estou perdendo tempo demais. Já estou perdendo tempo demais, indo pelos caminhos errados, não é assim que se faz. Isso é o que se faz, no entanto. Ok, agora o importante aqui é subir por este caminho, então pular aqui, porque isso é um atalho significativo. E dá o gosto aqui, dá a pisada aqui, e é assim que você vence. é isso aqui foi curto, mas foi denso. Mais denso do que o de costume, sem dúvida alguma. Ah, então é isso que acontece quando você dá uma reduzida bastante na automação. Bom, se bem que pra falar a verdade, só que foi meio que metade automação, metade gameplay, mas tipo... Uh, teve muito em termos de decisões e reações ali. Então, eu acho que isso justifica. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Ok. Ícones da Sage tem muito poucos por aqui, o que é ótimo. Bom, deixa eu simplesmente viajar rápido aqui pra cá, que simplesmente leva a gente direto uh, pro ícone da Sage praticamente. E também pra uma Esmeralda do Caos, o que... Pera, eu já peguei essa é Esmeralda do Caos. Não, se eu tivesse pego não estaria brilhando o lugar inteiro. Ali. I'm so used to using the Chaos Emeralds. It's kind of hard to accept they're from space. Yeah, yes. So... They're meio, huh. The ancient's power and native to their world. They are the only things that can awaken all the functions on the island and were taken away with the last survivors to another land. Without the Emerald's power, the island's functions eventually shut down. That is why I drew them here. Eu espero usar a tecnologia antiga para a emergência do seu antigo Se bem que agora que eu estou pensando, na continuidade antiga da arte, as Meralds não vieram do espaço também. Eu, eu não lembro. Eu genuinamente não me lembro. Já se passou o tempo demais para eu concluir qualquer coisa definitiva sobre isso. Mas, é, yeah, vamos viajar rápido para cá. E a partir daqui ativar essa seja e depois só vai faltar mais um e é yeah, eu acho que vai dar para tipo terminar uh, o episódio com menos de uma hora o que eu estou surpreso aí só vai basicamente faltar sequências de história e gameplay eu tinha finais como assim de destruição eu tinha as não eu não que iminente aqui. Sim, eu consegui isso. Eu entendo agora por que você locked na in de Cyber Não era exatamente culpa É melhor Eu não sei. A propósito, aparentemente, a tradução uh, desse jogo para o japonês, pelo que eu ouvi falar, é consideravelmente ruim. E foram tirados detalhes importantes da história. Tipo, uma coisa que eu sei. É que foram retiradas várias referências aos jogos passados. Porque a SEGA queria que isso aqui fosse uh, uma introdução. Peraí, o quê? Oh! Eu tenho que pegar um, um, uma engrenagem. Mas eu não tinha suficiente. Não sei como. Eu deixei isso acontecer, mas definitivamente eu deixei. Mas é, só que eu queria que meio que fosse uma introdução o primeiro jogo de vários uh, japoneses e deu certo! Isso aqui é tipo. Oh! Deixe. Ou? Oh? Ok, isso foi genuinamente impressionante. É, um... yeah, deu certo. Tipo, isso aparentemente é o jogo do Sonic mais vendido. Em 20 anos no Japão, mas... Olha... Mesmo assim... Peraí, cadê? Ou uh, Isso aqui! É o chefe, eu tenho que ativar ele. Pelo menos eu sei como lutar contra ele. Então, isso... É algo bom. Mas... E yeah, é, o, uh, tantas... o fato deles terem removido... Tantas... em, fato deles terem removido tantas referências, etc, é bem pior ainda o fato deles terem, tipo, alterado a história de tal maneira que aparentemente removeu completamente a relação de pai e filha do Eggman e da Seijo, que tipo, isso é praticamente a melhor parte da caracterização desse jogo e simplesmente decidiram ah! com licença, isso absolutamente não era o que eu queria que acontecesse. dá ah. E eles, tipo, decidiram retirar essa parte. Qual é? Pare! Pare de me irritar, por favor. Eu só quero. Ok. Yeah, yeah, eu sei, tem. então todo o negócio me atrapalhando ali para ele conseguir me atacar, mas qual é? Ah, não deveria ser tão difícil seguir aqui. E bom, meio que objetivamente não é. Eu só tô fazendo um péssimo trabalho aqui porque eu tô. Uh, pensando demais na situação de tradução etc mas e aí, eu só tô repetindo coisas que eu ouvi online não sei exatamente qual é o nível de correção do que eu estou falando aqui mas olha tipo esse chefe aqui provavelmente é o melhor esse tipo de chefe é o melhor tipo de gameplay que a gente teve até agora Uh, no jogo é meio que uma pena que isso aqui seja uh, opcional porque isso também tem umas das algumas das partes mais interessantes de design no jogo tipo com ele que por que e eu repito por que quer saber talvez seja melhor eu não questionar tanto eu tô indignado Sonic qual é por que o Home até que não tava funcionando ali, eu não sei, mas, meu, perdi muitos anéis, tipo... Ok, eu tenho que esperar... Sonic, o que, que você tá fazendo? Eu não tenho a menor ideia do que o Sonic tava fazendo, mas... Ah, eu consegui chegar no meu objetivo e isso é o que importa no fim das contas. Aquele foi um Cyberloop bem safado de má qualidade que eu fiz, não é? Meio que foi, tanto faz. Cadê? Cadê a engrenagem? Ok. De fato, exatamente onde eu imaginava no chão. E é, eu só... só tinha faltado um chefe ali e quer saber, foi bom, porque essa foi uma luta divertida e variada. E com isso, eu consigo todas as fases, a não ser que, tipo, apareça uma última fase que você tenha que obrigatoriamente fazer o que... É possível. Não tenho completa certeza, mas é Oh! Mais uma fase que utilizar isso. Ok. Peraí. Não tem a possibilidade de você fazer os... Truques? Não? Não, você simplesmente dá... Pulos que não se comportam da mesma maneira que as coisas funcionam no... Sonic Generations, o que é um pouquinho é, mas tudo bem. A propósito, Sonic simplesmente destruindo aquelas caixas, ao encostar nelas é algo... Eu tô vendo a sombra de um anel vermelho ali. Como eu chego naqueles anéis vermelhos, eu não sei. Eu vou simplesmente sair seguindo em frente e o resto é o resto. Isso é uma, um segmento de plataforma bem razoável. e yeah, eu tenho que me lembrar de pegar uh, anéis comuns também, já que isso é um dos requisitos existentes aqui. Uh, e ah, por que eu não consegui o um anel vermelho antes? ou oh, bater no carro te machuca? bom, isso eu acho que deveria ser meio que, Quê? meio que óbvio para todos, mas uh, vale a pena. Enfatizar aqui. Ok, isso foi bem curto. Eu só perdi o primeiro anel vermelho. Por que especificamente o primeiro anel vermelho? Eu não sei mais. Yeah, eu acho que eu simplesmente acabei não vendo ele no meio de tudo. Ah, isso realmente não parece algo feito para... Oh, tá, tá simplesmente aqui. Eu tenho que dar um pulo normal. Não, você não tem que dar um pulo normal. Você tem que saltar por cima ali, ignorando ao máximo tudo. Yeah, ok, maravilha, é só isso O que eu queria É só isso que eu precisava O resto deve ser relativamente simples Ok, às vezes você tem que pular Às vezes você não tem que pular Mas não é exatamente a coisa mais clara E óbvia do mundo De qualquer maneira uh, yeah. Agora eu acredito que tipo, Para você ir rápido O máximo aqui é simplesmente você Otimizar esse segmento eu acho que eu otimizei aquele segmento de uma maneira razoável, mas... Uh, yeah, agora vamos ver se isso realmente foi o suficiente para um Rank S. Eu acredito que aqui é razoável... É, eu não me lembrava qual era a quantidade de tempo necessária. É, foi suficiente. Ok, maravilha. Da hora que, tipo, quando o Sonic põe a mão no asfalto pra derrapar, é como se a mão dele fosse feita de metal. Com tantas faíscas que saíram ali, o efeito sonoro de metal se arrastando no asfalto. Um, decisão fascinante. Interessante a propósito, que você ganha o achievement quando você ativa todas as fases, uh, mas não ganha o achievement pra... Uh, terminar as suas. Enfim, qual... E yeah, é o ponto... Eu acho que é aqui que a gente tem que ir. Uh, eu acho que isso aqui é um ponto próximo o suficiente nosso objetivo. É assim, especialmente quando tô correndo tão rápido aqui, mas... Uh, e yeah, é, yeah, dá pra dá a gente chegar aqui de boa. Eu acho que eu... Calma! Calma aí, meu pulo duplo ali tinha sido devorado pelo jogo e eu não sei exatamente porquê. Mas... E yeah, eu não tinha percebido aquele pequeno segmento que você podia utilizar pra ir de um lugar pro outro, mas... Yeah, aquilo certamente existiu e aquilo foi legalzinho. Ok, e agora... Oh, agora eu tenho que... Oh, fui pra lá, pra falar a verdade. Preciso de coletar... Itens mnemônicos pra falar com a Sage e... Quer saber se eu realmente precisar fazer isso? É, deixa eu ver. Sage... Ah, não. Só, só tem esse aqui e aquele outro. Ah, peraí. Qual é o mais próximo desse ponto de viagem rápida? Aqui. Certo. Será que eu posso falar com ela aqui de boa? Ou vou precisar coletar mais coisas? Bom, vou simplesmente tentar passar por alguns segmentos aqui ou não uh, aqui, aquilo não me levou para lugar nenhum O que meio que sugere que eu já tinha uh, conseguido já tinha passado por ali mas não sei ok isso aqui eu consigo ativar de boa Oh, quase pulei isso então, provavelmente é não é, de que é muito que é bom então, sim. Me Talvez. Meu, que. só tirou alguns poucos Pouso. locais. Talvez uh... uh... uh... me essa rapada. Oh, preciso de... Só preciso de seis pra ativar a Seja ali. Ok, tudo bem. Será que eu consigo encontrar... Oh, yeah. problema resolvido. Problema resolvido. Eu posso conversar com a Seis de boa aqui pra liberar esse lugar. Uh, eu só espero que isso não acidentalmente faça o jogo. Não, não, ainda faltam ainda faltam muitas esmeraldas. Oh, aqui. Your power is to tem de um Esmeralda. Primeiro, você abrir essa porta. Através de um minigame. Você está bem com ficar por Eu pensei que você deveria estar o Eggman enquanto ele ajuda a os Esmeraldas. Eu vou estar quando ele me Por agora, devemos nos concentrar na hand. Use seu poder para começar o sistema. Será que vai ser o mesmo tipo de minigame de Icaruga? Eu acho que sim, porque yeah, vão ser simplesmente ah, computadores aqui, etc. Olha, ah, e os cocos que estão me seguindo? Eles, eles nunca vão ser levados de volta para o coco ermita que vai cuidar deles. Simplesmente essa é essa a realidade. Yeah, e é ok, mes mesmo. Mesmo ninguém. Exatamente o mesmo ninguém. Então, e yeah, é tudo bem. Só se agora que eu tenho que, tipo, me preocupar em atirar uh, nos projéteis. Porque isso dá pontos para gente, então, yeah. Uou! Meu, o negócio aqui fica meio que... Não, era isso que eu queria fazer. Uh, o negócio fica meio torrou. Depois de um certo tempo. Felizmente uh, é somente meio torrou E não completamente, mas mesmo assim, uou! Um, yeah, the, o, o que eu podia fazer para ter dizer daquilo? Oh, eu literalmente sou invencível. Enquanto... Ok, já, yeah, tudo bem. Agora eu sei... Responder melhor a tudo isso. Eu acho que aqui yeah, eu... é melhor eu sair destruindo tudo, senão... Oh, peraí, eu já consegui o suficiente. Ok, quanto mais eu ainda vou precisar... Até o... Eu... Oh, Tipo, eu tô tratando isso aqui como Icaruga, como se o botão fosse uh, trocar o meu alinhamento, mas não, o alinhamento uh, troca dependendo do tiro que eu tô fazendo, que é L1 e R1, e eu falhei por causa disso. Ok, tudo bem. Sim, eu desejo repetir, não precisa ficar esperando 30 horas até me dar a chance de atirar. Ok, tudo bem agora eu estou adequadamente preparado para ser bem sucedido aqui e agora eu dou o tiro preto e r2 maravilha e agora eu dou o tiro branco de boa acumulando um monte de pontos tipo dá para você conseguir um monte de energia super rápido se você quiser é só não reagir de uma maneira completamente errada. Ou oh, yeah, tipo deixar aquele uh, inimigo ali vivo foi a coisa ideal para se fazer ali. Ok, agora simplesmente só ir tirando tiros brancos, os tiros brancos. Isso é meio que o contrário de como funciona em Icaruga, na é verdade. Ou eu estou completamente errado? Não possivelmente estou completamente errado. Tipo, Ikaruga definitivamente é um jogo difícil demais. Pra eu ter... Ser... Uh, pra eu realmente jogar ele com remota uh, eficácia por muito tempo. Então... Yeah. Ikaruga é certamente um jogo de continues infinitos. A não ser que você seja um lunático de shmups. Coisa que eu definitivamente não sou. Mesmo com... A tela em orientação vertical e utilizando o controle de arcade, que é provavelmente a melhor maneira de se jogar aquele jogo. Não sei que, tipo, tem algum elemento e, analógico significativo ali, mas é... Então, antes, zero a ainda? Ah, sim. Então, você que talvez uma chance. Eu estou que estamos em uma situação desesperada. A que imaginação. se 1% chance, eu posso transformar aquele de em Eu A propósito, me pergunta exatamente uh, o quão poderoso sei lá o quê que estava perseguindo os... Uh, Oh, eu indo no caminho completamente errado. Um, o que raios esse chefe... Quão poderoso último chefe acaba sendo, porque, tipo... Para, casualmente, anular o... eles daquele jeito, com todas aquelas armas e poder das Esmeraldas do Caos, etc... Isso é bem absurdo. Ou oh, tem um evento acontecendo, possivelmente. Ou é simplesmente o Eggman querendo dizer oi? Oh, simplesmente dizendo onde a Esmeralda está? E venha com oh, ok! Não era isso que eu imaginava. Pera aí, ainda tem coisas para eu liberar no. Na fase, então. Como exatamente isso aqui vai funcionar? Pera aí, como exatamente isso aqui vai funcionar? Tipo, eu não estou preparado para terminar o jogo neste momento. Ok? Vai permitir que eu pause, pelo menos, e salve o jogo. Ah, provavelmente não. <risos> Bom, pera será que a gente vai ter, tipo, uma boss rush aqui? Isso tem cara de que vai ser uma pause rush. Yeah. Propósito, música de tela título. Ok, vamos uh, pausar aqui e salvar... Um. Ok, não posso salvar o jogo. Então... Ah... Uh. Ups, deixa eu voltar pro menu principal... E deixa eu recarregar o autosave. E ver onde isso me deixa. Porque se me deixar antes de pegar a esmeralda, eu posso simplesmente ir pra... Outro lugar. Oh! Bom, isso é perfeito. Um, yeah! Tem... Tem algumas coisas que dá pra liberar pra aqui. Tipo, isso aqui. Que raios? É isso aqui. De deixa eu ir pra cá e ver o que é aquilo. Tipo, isso é... Conteúdo, Então é claro que eu quero ir para este conteúdo. Provavelmente não é conteúdo realmente significativo. É simplesmente para abrir aquele lugar que eu consegui acessar através de Fast Travel. Mas tudo bem. Oh, ah! Esse inimigo simplesmente prende você aqui. E você tem que lidar com eles. Ok, bloqueei todo mundo, tchau Ok, é, yeah. tipo, essa porta aqui que, que que eu faço? Aqui, tipo Eu posso fazer um cyberloop aqui Oh, tem, tem um botão que eu posso apertar Ok Ah uh... Espera aí. Isso parece a pior coisa do mundo de se fazer. Prefiro nem mexer naquele canto. Absolutamente não. Ah, tem algum ponto de interesse aqui? Mistério da ilha. Ok, não, isso aqui é simplesmente o último. Eu pensei que tivesse mais algum outro depois disso, mas... Ah, uh, yeah, eu vou ver como resolver isso aqui no YouTube, assim eu não vou ficar perdendo tempo completamente.